Olá, hoje vamos começar, deixa eu ver se eu faço isto bem à primeira. A montagem do drone. Em forma de agradecimento a vocês pelo apoio que vocês me estão a dar, surgiu uma seguinte ideia, que é colocar o vosso nome, sim, o vosso nome, no final de cada vídeo. E o que é que vocês precisam de fazer para o vosso nome aparecer no final do vídeo? Simplesmente têm de comentar aqui embaixo, que, se nós estou zona comentem cá em baixo até à próxima terça-feira e depois assim na quinta-feira na série já aparece o vosso nome provavelmente no final e já sabem, se no final do vídeo gostarem é demonstrar, compartilhar com os vossos amigos assim a é compartilhar, que é para trazer mais gente para comentarem mais que é para depois aparecer mais nomes no final do vídeo e se não forem subscritos é só subscrever, não custa nada e ajuda o canal a crescer Começamos pelo frame. Eu pus esta setinha amarela que é para eu saber que é frente a frente é esta parte do drone. Ora, começando pelos motores, os motores têm esta setinha aqui que diz para que lado é a rotação deles. E como o drone funciona sempre assim e deste lado ao contrário, por isso ele vai rodar assim. Tem que ficar o motor com a cabeça vermelha deste lado, o motor com a porca preta. Deste lado, e do lado contrário, vai levar outro motor com a cabeça preta. E deste lado, o motor com a cabeça vermelha. Ora, agora vou apertar isto tudo. Antes de apertar, tenho que me lembrar de uma coisa. Como isto vai haver rotações e vibrações, eu tenho que pôr um bocadinho de cola de roscas, uma coisa mínima. Que é para o motor não se desapertar em andamento, é só mesmo olhar a pontinha. Colocar aqui no motor antes de metermos o parafuso temos que confirmar se os parafusos não ultrapassam aqui esta zona do motor porque se ultrapassar pode estar a tocar na bobina e vai estragar o motor e queimar o motor e o resto do equipamento porque pode fazer cor circuito temos que ter a certeza que o parafuso não toca no motor é mesmo só molhar a pontinha porque depois se quisermos voltar a tirar e se tiver muito já custa depois a, a remover o parafuso depois a dar um pequeno aperto só para termos a certeza que isto não desaperta. Então não é preciso apertar muito. Como não houvesse um amanhã. Se não partimos isto. moemos a rosca e depois já ficamos com o motor com menos um aperto. Ora feito para um. Agora vou fazer para eles todos. Ora depois dos motores já estarem todos fixos no lugar. Não se esqueçam. Porca vermelha. Deste lado, porca preta deste lado, porca vermelha aqui atrás, porca preta aqui atrás. Eu como vou usar a bateria por baixo, vou colocar já aqui a fita por baixo que é para apertar a bateria, porque no meu outro racing no início eu usava a bateria por cima, mas fica mais aconselhado a usar por baixo que assim fica mais equilibrado o drone. No entretanto, tem esforço. Agora vamos montar um ESC. Eu escolhi o ESC 4 em 1. Podia estar a escolher 4 ESCs 1, 1 em vez de ser este componente, seria este onde seria apertado aqui. Ou neste caso, assim ao contrário, onde iria depois soldar os fios do motor aqui nos ESCs e que por sua vez depois ia ligar à controladora e aqui iria ligar à placa distribuidora. Mas como? eu quero fazer uma coisa mais simples escolhi um 4 em 1 agora vou colocar os pilares e as pecinhas para conseguir fixar aqui os nossos esques eu já tenho aqui os parafusos e os plásticos que é para apertar o resto dos componentes mas é sempre bom ter uma caixinha destas que é a caixinha dos primeiros socorros dos parafusos de plástico e porcas porque pode sempre faltar alguma coisa Ora, vou aproveitar aqui estes 4 parafusos de plástico e meter aqui nesta furação vou pôr o parafuso aqui no, neste furo no furo número 2, número 3 e número 4 vai ser os parafusos que vão segurar as nossas controladoras, esques e placas distribuidoras vou meter já assim a pecinha mais pequenina que eu tenho em baixo e como neste eu tenho um espaço muito reduzido tenho que controlar isto ao máximo para isto tudo bater certinho que está mesmo em certo sítio está a passar a milímetros do resto do, do frame ora, o ESC eu vou meter-lo nesta posição não posso esquecer que esta é a frente e esta é a traseira aqui do ESC por isso vou colocá-lo aqui com estes dois fios este vermelho e preto onde eu vou pôr deste lado porque vai ser aqui onde eu vou alimentar o meu racing porque eu tenho que jogar com os lados por isso o lado vermelho vai ficar do meu lado direito onde posso já colocar aqui os tubinhos mais largos eu estou a meter aqui os mais largos porque o ESC e a placa distribuidora que vai levar agora a seguir eles como aquecem um pouco assim há sempre mais ar a passar por entre eles esta vai ser a minha placa distribuidora e a placa distribuidora esta parte mais comprida vai aqui para este lado onde eu tenho o fio vermelho para alimentar os hélices quando eu vou colocar assim vou já colocar aqui um pilar com um parafuso e porca já para ficar fixo claro que eu vou levantar isto os parafusos vão me cair e eu tenho que já apertar isto para quando levantar o drone não cair os parafusos e andar aqui à procura das peças no chão Visto de lado já tem este aspecto, como vem ali, já aqui há algum espaço para poder circular o ar para arrefecer as duas placas. E embaixo tem aquele pequenino ali, depois a seguir já é um kit maior e assim o ar consegue circular entre elas e não há grande aquecimento. Agora apertar um bocadinho isto, se for preciso dar mesmo assim com a chave atrás, colocar uma chave e dar-lhe aqui assim o um aperto, os parafusos. Que é para isto não ficar com folgas nem abanar. Vai é ficar tudo bem justinho. Agora fiz uma pequena alteração. A pecinha final de plástico, alterei-a pelo sinobloco, onde a parte de cima é metal e a parte de baixo é a borracha, que é para minimizar as vibrações para a controladora. E foi esta só a única alteração que eu fiz assim ao longo do projeto. E agora, esperem pelo próximo episódio. E até já!